Coloco aqui, ó, e fácil, fácil, eu pego tudo que eu preciso. Quando a gente tem o um mesmo cabideiro com várias categorias, o que é muito normal, né? Então a gente vai ter é, camiseta, blusa de manga curta, blusa de manga longa, casaco, jaqueta, blazer, calça, vestido, seja lá o que mais que você for pendurar no seu cabideiro, você pode é, usar divisórias de cabideiro. É isso aqui, ó. É uma pecinha que a gente coloca... Tá? E você vai encontrar de acrílico, de plástico, branco, preto, transparente, de várias cores. Exatamente com esse nome, divisória para cabideiro, tá? Isso aqui é uma pecinha que a gente coloca e fica igual na loja. Sabe quando a gente vai na loja que tem os tamanhos separados, né? Então tem uma arara e você começa a olhar e tem P, M, G. Tem uma divisória dessa que divide... Essa, essas categorias por tamanho, no caso da loja. Aqui no nosso caso, é tudo mesmo tamanho, né? Pelo menos assim eu espero dentro do seu armário. E aí, é, a gente vai separar o quê? A categoria, tipo casacos, vestidos curtos, né? Aqui eu tenho blusa de manga curta, blusa de manga comprida. E a gente vai e coloca uma etiquetinha pra saber bem que daqui pra trás o que eu tenho é aquela categoria. Fica fácil de você manter e fica fácil de qualquer pessoa que te ajude tá então de repente você tem uma passadeira uma faxineira uma empregada alguém que volta com as suas coisas para o lugar ou mesmo você vai organizar o quarto do seu filho adolescente aí você vê com ele as categorias que ele gosta de fazer separa e quando você for de repente colocar as coisas no lugar ou ele for colocar as coisas no lugar fica muito mais fácil porque sabe exatamente aonde colocar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 de beleza. Coloco aqui na cozinha, uso na dispensa com alimentos, então ela é muito prática. E ela é de plástico. Então assim, se alguma coisa derramar, já rapidinho eu lavo, né? E ela tá pronta para uso, tá? Então eu sempre tenho aqui perto da pia tudo que eu posso usar para lavar a minha louça e para limpar minha pia, manter ela limpinha. Vai viajar e vai montar sua mala? Hoje eu trouxe uma dica especial para você. Já separe os looks que você vai usar ao longo da viagem. E aí você pode fazer, ó, conjuntinhos assim, usando um pack que tem essa transparência e você consegue ver o que tem dentro. Então você vem e coloca aqui, ó, o shortinho com a blusa que você vai usar daquele conjuntinho. E aí você monta os packzinhos com cada look que você vai usar em cada dia ou em cada ocasião durante a sua viagem. E claro, por fora... Leve é peças coringa, sabe? Então, por exemplo, uma jaqueta jeans que combina tanto com o vestido quanto com o look de short, quanto com o look de calça, um colete, uma terceira peça que vai fazer a diferença no teu look sem você ter que entulhar a sua mala de coisas que normalmente a gente traz tudo de volta depois da viagem, né? Se você vai organizar a sua lavanderia, a dica de hoje é pra você. Primeiro de tudo, eu quero te aconselhar que você use produtos transparentes, organizadores transparentes, para que facilite a visualização de tudo que você tem exposto aí no teu estoque, no teu armário de lavanderia, independente se ele é aberto ou fechado. E quando você identifica melhor o que você tem dentro da sua dispensa, do seu estoque de lavanderia, né, aqui na área de serviço, você consegue ter uma noção melhor e muito mais rápido do que, que você precisa comprar, do que está que acabando, do que, que você já tem muito estoque e de repente precisa focar um pouquinho em usar aquele produto. Agora, a dica de hoje, na verdade, vai além do que eu estou te falando aqui. Se tem pelo menos mais de um morador na sua casa, o que, que acontece às vezes? Vem alguém aqui, precisa limpar um vidro, abre esse daqui e usa. E largo em qualquer canto. E aí, daqui a pouco você tem espalhado pela casa ou em qualquer outro lugar da sua cozinha, da sua área de serviço, dois é, limpa-vidros abertos. Com isso, ocupa mais espaço, não fica organizado e você perde a mão do que você precisa comprar ou não. Então, minha orientação como personal organizer para você é o seguinte. Tenha, assim o seu estoque de produtos categorizado, organizado para visualizar tudo, mas tenha uma caixa especial, que é a caixa dos produtos abertos. Tudo que tiver aberto, que você já costuma utilizar no dia a dia, está aqui, ó. São produtos que já começaram a ser usados. E todo mundo da casa sabe que essa caixa aqui é onde tem os produtos abertos. Antes de ir no estoque, eu preciso ver se tem aberto aqui. E essa lavanderia aqui eu organizei toda com produtos da linha Encaixa, da Plazútil, Que eles são transparentes, tem várias alturas e tamanhos, mas todos eles se encaixam. O que é perfeito para você utilizar melhor qualquer espaço que você tenha para colocar os seus produtos organizados. Além de serem transparentes, o que é maravilhoso, eu sou, de fato, apaixonada por isso. E olha que máximo, eles são modulares, ou seja, é eu consigo encaixar um em cima do outro e utilizar toda a parte vertical do meu armário, o que é ideal para quem tem pouco espaço. Quando você foi montar sua mala para viajar, você já teve problema de levar líquido e entornar tudo dentro da sua mala? Vamos acabar com isso agora. De uma forma muito simples, você pode pegar tudo que você for levar,